Felinho, filhinho, oh, filhinho oh, fe. fe, filhinho, deixa eu falar uma coisa. Seguinte, hoje nós vamos mostrar para você a salvada de frente. E eu posso dizer que esse modelo foi a primeira da minha vida. A última vez que eu escapou de frente dessa maneira um pouco mais rápido, a clavícula ficou lá e desde então eu troquei por uma de ferro bem top. Bom, filhos eu quero com esse vídeo mostrar uma situação que é essa escapada de frente que é uma das mais difíceis de você recuperar geralmente a gente consegue recuperar muito bem de, de traseira e assim na maioria dos casos um bom pneu já faz todo o serviço certo mas aqui teve um item a mais que agora começou a fazer sentido para mim e eu quero... bom enfim você sabe que se você travar igual eu travei aqui na explicação HFW Informática vai resolver seu problema. No caso do seu computador, você entre em contato com ele, está aqui embaixo na descrição e resolve logo isso aí para ficar todo mundo luxo no together. Enfim, aqui é o vídeo da corrida que estava acontecendo. E eu, dentro desse vídeo, vou explanar diversos momentos do pêndulo, onde em alguns vídeos já fiz esse trabalho principalmente na questão do joelho, certo? E agora o cotoco, que é o cotovelo que ele fez sim uma função muito importante de início, depois o joelho resolveu mesmo e é nóis, só que acabou que são dois pontos de apoio em vez de um só, certo? Muito bem, pêndulo, senhores, rápido, resumido, porque eu deixo aqui na descrição, você não vai assistir, então vamos lá. Para que serve o pêndulo? O pêndulo serve para você ajudar a fazer o contristeço na moto numa curva de raio longo, ajuda você se tornar um flap, um vetor e puxar a moto para dentro do curso, ajuda você limitar a inclinação da moto, com isso ter mais área de contato do pneu, ajuda a você também ter mais controle da situação porque você deixa a suspensão liberada para absorver melhor todas as imperfeições ou a situação do asfalto junto com o pneu fazendo o trabalho, então o pêndulo só te ajuda, é muito necessário e em moto esportiva se falou, você faz pêndulo ou você não faz nada Beleza? Então resumidamente Dá pra ficar 5 horas falando de pêndulo Mas é isso aí, certo? E hoje, o que, que a gente traz Que o pneu permite As motos evoluíram O cotovelo, perfeito? Então teve o de Goiânia que eu postei Direitinho Nesse caso esse lado aqui, o direito O outro macacão tá guardado porque eu tenho um negócio pra resolver Esse aqui, o esquerdinho E assim vai, só que o que eu tenho reparado que é onde aqui me ajudou e você que faz isso não vai ajudar vamos ao vídeo? então fica com o vídeo aí da salvada beleza, agora volta pra cá, vamos lá então laranja certo? você faz uma versão nele. volta a acelerar Deixa ele espalhar um pouquinho, fecha, S. E aqui o que que acontece, filhos? Você dá um gás para poder fazer a transição. Quando você vira de 50 a 45, você simplesmente, na hora que abre, você mantém e faz a transição e vai embora. Faz um vezinho lá no pinheirinho e já era. Quando você começa a vir 44, 43, 42, 41, você dá um tiro maior, você dá um gás a mais. E nesse gás a mais, muitas vezes você tem que trabalhar um pouco o frio dianteiro para poder encaixar a moto, mesmo assim fazer o V, mas não deixar ela se perder tanto, porque quando você dá um gás em um curto espaço, em uma transição rápida, a tendência é que ela te jogue para fora, certo? Então você dá o gás, só que quando você dá o gás, o que acontece? Você libera a frente, só que a gente está falando de uma descidinha então se você já está mais rápido e por que, que é difícil você perder a frente quando você está é, mais lento que 45 e é mais fácil você sair de traseira porque geralmente quem está mais dentro de 45 entra no carinho e dá a mão errada lá e aí nem sempre está no momento certo aqui, está mais fora do half e aí toma uma de traseira e já era quando você está mais rápido a tendência é sempre você sair de frente porque você freia forte ali e acabou Bom, muito bem. Nesse gole que eu dou, o que que acontece? Eu trabalho com o freio dianteiro e entro. Só que, lembra de uma coisa, eu dei um gásinho, trabalhei o freio dianteiro, descida, curso de suspensão lá embaixo, pneu dobrado, não tem mais o que fazer. Se você demora muito para reacelerar e liberar o freio, para tomar uma atitude, o que que acontece? Giro vai baixando, tração vai se perdendo, peso na dianteira, ela quer ir embora de frente. Tá? Então tem uma sequência de fatores para fazer você perder a dianteira. Tá? Então, de novo, acelerei, descida, freiei para posicionar, um pouquinho que seja, suspensão afundou, solistou o pneu, dobrou, estamos aqui, já era, não tem o que fazer. Começa a retomar a aceleração. Se está um traçado porcaria, o que, que você faz? Você segura um pouquinho mais no freio, ainda para manter a geometria da moto, para não levantar, porque se ela levanta também ela tira fora do traçado. E aí esse é o cálculo que fica, o vai, não vai, vai, não vai, que Ela fecha a frente e vai embora Porque você demorou demais para reacelerar Não tava no ponto, carga lá em cima, ela não aguenta E já era porque não tem atração. E lembra outro ponto A partir do momento que você direciona com o dianteiro A hora que você põe a mão no acelerador, quem está levando é o traseiro Só que se você não põe a mão no acelerador, quem tá, tá na dianteira E a dianteira é menor que a traseira Então é automaticamente menos hora de contato e vai embora Certo? Resumidamente, mais um luxo, beleza Se liga aqui, ó, gás Freio e demora para dar a mão. O que, que aconteceu aqui? Ó? Cotovelo apoiado, joelho apoiado, aquele trabalho aqui assim, certo? Não dá para você ver que a câmera tá mais baixo, mas aquele trabalho aqui assim. Ó, ela vai escapar. Escapou. e volta. Escapou de dianteira. Agora vem o um lance. O que, que eu fiz aqui? Vamos lá. Vou deixar solto para ficar melhor, beleza? Repara o seguinte que é muito rápido. Eu apoio o cotovelo, apoio o joelho. Dois pontos de apoio. Ela escapou. O que eu faço? Eu já abro a perna. Ó. Chuto com a perna. Levanto e vou embora. Certo? Você não reparou. Vamos de novo. Se liga. Ó. Eu apoiei aqui e tal. Aí ela dá aquela escapada. Eu recolho e faço isso aqui, ó. Com a perna. Que é aquele... Lembra que eu sempre falo? Você dá uma joelhada no chão. Levanta a moto e vai embora. Ó. Agora, ó. Ó, cotovelo apoiou, descapou, joelhada no chão e vai embora. E aí esse é o ponto que eu vou chegar agora do cotovelo esse é o ponto que você tem que trabalhar. E foi o que eu fiz e ajudou muito. Primeira coisa, filhos, quando você faz o pêndulo, você tá lá, você abre a perna, sai com ela pra lateral, certo? Não vai dar pra você ver daí. Então, você fez o pêndulo, certo? Você tá lá, abriu a perna aqui assim, beleza? Dá pra ver aqui? Ó, Daniel Santo Total, você vê que eu não tô bêbado gravando o vídeo. Você tá aqui, certo? Automaticamente, quando você tá entrando na curva, o que, que você faz? Você vai querer mais inclinação, então você vai recolhendo a perna e você vai saindo com o tronco para frente, recolhendo a perna aqui, ó. Nesse movimento, ó, tá aqui, você traz o com para frente, vai recolhendo a perna e você encaixa nela aqui assim, ó, certo? Beleza, tá? E aí automaticamente você vai fechando a perna. Só que quando você trabalha o cotovelo com o joelho nesse ângulo aqui, ó, isso aqui não é essa distância assim. Que passa um túnel aqui, passa é, um elefante, um, o que você quiser. Não, ele está bem próximo aqui. É pouco espaço que está lá. Certo? O que, que você vai fazer? Pô, perdi a dianteira. Você está com dois pontos apoiados no chão. Você vai levantar e já levantar a perna. Tipo, abrindo. Você abre a perna. Que é o famoso chute. E o que, que ajudou o, os dois pontos? Quando você entra e apoia os dois aqui, que foi o que eu fiz em grande também... Ela para de inclinar, só que você trabalha indo com o tronco para frente, você traz né, a moto mais, porque com a melhora dos pneus, você consegue fazer aquela continuação do, do semiguidão com o braço, certo? E aí automaticamente para você vir com ela mais para dentro da curva, você executa mais contra-esteiro sem perceber, porque a partir do momento que você põe o tronco para frente, você está fazendo contra-esteiro e você aponta o tronco, cotovelo para baixo na linha do joelho, então nisso você coloca os dois pontos no chão, ela para de inclinar ali, mas ela tem uma inclinação absurda, só que com esse parar de inclinar é o suficiente para se ela quiser escapar, ela não consegue deitar mais porque tem todo o peso do seu corpo, então o que que vai acontecer, automaticamente ela vai deslizar, claro que com um bom pneu, aqui a gente está falando de um Super Corsa SC1 um slick, que é o pneu novo que a gente usou aqui, mas o SC1 normal, SC2, SC3, até mesmo o SP conseguiria, ela começa a arrastar. Só que quando ela arrasta, se você dá uma joelhão no chão, se você abre a perna, que é o abrir a perna que é o que eu faço, se aumenta a linha de contato. Se você alinha, ela arrasta e gripa. Se ela gripa, ela levanta e vai embora. Você entendeu? Só que aqui a gente está falando de uma situação muito rápida. Então lembra, eu faço os dois pontos de apoio aqui, certo? Putz, ela escapou. Eu já levanto, já dou uma joelhada no chão e já era. Porque com o cotovelo aqui, dependendo de como você segura, você não consegue fazer isso. E é esse ponto que eu quero falar no vídeo. Eu quero que vocês comecem a treinar isso e reparar nisso também. Mas, eu vou colocar na câmera da frente aqui pra você entender. Vou voltar aqui ao normal. Pera aí. Se liga na câmera de frente, filho. Ó. Sai, mouse. Ó, e eu entrei porco aqui, tá? Ó. Freiei, ó. Ela escapa de frente e volta. Você viu? Só que nisso do escapar de frente e volta você vê que eu não tenho quase delay de reaceleração né? Eu tomo uma atitude rápida e já tô reacelando de novo. Porque eu penso peraí, tá escapando a dianteira tá carregada tal, já levantei e eu tenho que dar a mão porque aí o traseiro vai levar e vai embora entendeu? Então sempre lembra isso, o traseiro tá levando vai embora, ah, fica aqui fica assado, low rider já era, entendeu? O traseiro encaixou, levantou, foi embora, acabou o problema. Repara um momento aí ó Fechei aqui, espalhei pra dar o ângulo tal. Ó. Se eu me alcançar, já vai morrer um pouco né? Ó. Cotovelo apoiou tal. Escapou, ó. Já dou uma ajoelhada e vai embora. Entendeu? E você viu a demora do acelerador? Quase não tem, ó. A hora que eu vejo que ela escapou, já resolveu a moto já volto a do ó. Entendeu? Porque se você ficar muito... Aí já era. Então, filhos, aonde eu vou chegar agora? Que esse é o importante. Eu vejo muita gente, tá? É que assim vai ficar assim, tá errado, que eu peguei o lado errado. Então, imagina aqui, mas esse lado tá pra cá. Mas aqui, ó. Então, esquerda, todo mundo faz o cotoco, né? Porque pega aqui assim, ó. Fica aqui, pega assim, faz assim, tal, não sei o que, não sei o que lá. E o que, que você tá fazendo aqui? Absolutamente nada. Você não tá, você tá fazendo foto. Isso aqui não vai resolver pra nada, se você precisar... Do auxílio do cotovelo. Pegar assim, pegar assim, pegar não sei o que, pegar... Eu já falei. A mão é de controle remoto. Então, a mão ela tá assim, certo? Como um que Aqui, o controle e tal. Você tira o controle da sua mão. Continua o controle imaginário. E encaixa o semiguidão aqui assim, ó. Isso, olha aí. Esse é o ângulo, tá? E aqui tá bem certo a manopla. Então, esse aqui é o ângulo. Por que esse ângulo? Porque aqui, eu tem uma continuação do semiguidão. Eu consigo fazer aquela foto que é forçal, ó. ó. Ó a foto, ó. sabe aquela foto que você tá aqui com o braço normal, mas você dá tá aquela trabalhada aqui ó, tipo bolado? Então é a mesma coisa na moto ó, bolado, mas ó, é totalmente diferente o ângulo de força disso aqui do que o um ângulo de força disso aqui ó. Aqui você tá fazendo bíceps, não tá conseguindo fazer nada, você tá fazendo só aquela troca de vela, nada da lâmpada, sabe? Mas aqui ó, quando você faz isso aqui ó, é tipo a pegada do mata-leão, é tipo, aqui ó, travou, travou o antebraço, travou o braço, já era, com o joelho junto, você tá forçando a panturrilha, tá tudo travado aqui. Então você tem uma força absurda, um controle do corpo maravilhoso para qualquer situação. Porque a perna tá travada com a panturrilha acionada, pé encostado na pedaleira da moto, ali no bacalhauzinho pequeno. Ó, isso aqui, bem próximo aqui, certo? Aquela defesa de moitaizão, aqui, ó. E já era. Acabou o problema. Então, se dá alguma coisa, já é. e aqui, ó, se você precisa, você consegue voltar para acionar a embreagem. Uma bomba de freio, por exemplo, aqui, ó, embreagem, certo, ó? É, deixa eu segurar aqui assim, ó. Então, ó, cotoquinho, tá? É, peraí, não tá, vai tá assim. Tá ao contrário, né? Porque seria... Eu já vou pra esquerda, vamos fazer assim. Fux. Ó, tá aqui, ó, certo? Então, como é que você faz isso aqui, ó? Você tá assim, você vai fazer isso aqui assim, ó? Você não vai fazer nada, você tá rendido. Mas aqui, ó, você trabalha, ó. Você trabalha, tá vendo? Ó, é isso aqui, ó. Então, a mão, ela tem que estar tá assim, ó. Controle remoto. E o outro convite que eu faço é o seguinte. Se você tem dúvida no que eu tô falando, porque muita gente ver as coisas na internet depois me questiona aqui para ver se o que tá ouvindo tá certo né então você vai fazer o seguinte agora existem os melhores professores do mundo são os pelos do modo GP você vai entrar em cada um eles têm Instagram aberto e vai procurar alguma foto que eles estão com a mãozinha assim ó ou assim ou igual que você tá o semigidão tá aqui está com a mão aqui ó eu então, vou tá me dando dois semiguidão só para poder fazer o cotô. você vai ver se você achar um por favor você manda o link aqui escrito no na descrição que eu quero ver e eu vou mandar um direct pra ele, beleza? Eu tô falando sério, você não vai achar, porque essa é a mão correta, você precisa ter o controle, se assim você não tem o controle. E aí por que que todo mundo consegue o cotoco de esquerda e não consegue o de direita? Porque justamente aqui é a mão do acelerador e você não consegue segurar direto que assim, você vai acelerar assim, você não vai, vai acelerar aqui embaixo, não vai, então você não consegue. E aí por que que você não consegue? Muitas vezes você tem que estar com o acelerador um pouco ligado e fazendo aquela inclinação para poder fazer o um movimento e o cotoco pegar. Como você vai fazer com o acelerador desligado? Você não tem força, você não tem tração empurrando, então você não faz. Todo mundo tem de esquerda, mas não tem de direita. Por quê? A mão. Então a mão, você vai ter que aprender a fazer cotoco, se você quiser fazer cotoco do jeito certo, que é a mão de controle remoto aqui assim, então você pega o controle na sua casa tá assim, ó. Você muda aqui assim você vai pegar ele, derrubar ele no chão, vai pegar o cridão com o mesmo controle remoto e assim, ó. Por quê? Aqui tá aqui agora do lado certo a bomba de freio. Se você tá aqui, como é que você faz? Ó, eu aciono ela aqui ó, ó. Ó. Tranquilo vou até fazer mais longo o manete, ó. Ó eu pego ele lá e já era, ó. Tá aqui, ó. Controle remoto, mãozinha, ó. E já era. E eu consigo fazer o ângulo do cotoco então, fiz o ângulo do cotoco, tô aqui, voltei a acelerar. Consigo acelerar assim, sem problema nenhum, porque eu não tô ferrando esse ângulo aqui, ó. Então, tô aqui, certo? Vim pra curva, ó. Automaticamente projetei e tal. Pé de fora, pode ficar no meio da pedaleira. Projetei, trouxe os dois juntos, muito azer, aqui, ó. Já era e tal. Ó, preciso acionar, preciso acelerar. Tenho todos os comandos, assim eu não tenho nada. Então, lembrem, filhos. O cotovelo, ele veio para ajudar mas ele tem um sentido, e na hora do pêndulo ele se torna um segundo ponto de apoio. Eu demorei 10 anos para usar ele da forma certa, e eu consegui trazer uma solução que me salvou durante a corrida, era para ter perdido a frente, dar uma porrada na clavícula que eu já quebrei, e ter um cenário horrível na minha vida. Então, ao longo desses 10 danos, 10 danos, tem mais danos em mim, ao longo desse tempo, a gente tem que ir desenvolvendo, então não é simplesmente o fato de eu assistir uma corrida, eu fico entendendo o que, que eles estão fazendo, e isso o meu cérebro já vai captando para trazer na pilotagem que eu vou executar amanhã, então, é, lembra, é um aliado, porém da forma correta, senão não está resolvendo nada, e aí muitas vezes para fazer a foto do Instagram, para você colocar o cotoco, você cai, ele mais te atrapalha, que ajuda, e enfim, no final você não evoluiu nada, então, lembra... Eu salvei minha dianteira com o cotovelo apoiado junto, fazendo dois pontos de apoio, o que limitou bastante a inclinação, a moto não teve força para me empurrar mais para dentro, ela não teve força para já fechar a frente porque eu estava apoiado, então quando ela tentou fechar a frente eu já estava lá antes, eu já abri a perna automático no asfalto, ela levanta, escorrega para cá, adere, eu retorno e vai embora, certo? E aí, filhos, é uma coisa que tem que ser natural de vocês. Como que vocês vão salvar uma dianteira igual eu salvei essa? Fazendo a forma normal. O que, que é a forma normal? Eu entro na curva, acertei o ponto de entrada, certo? Solta a mão do freio, libera a suspensão e retoma o acelerador o quanto antes. Se ele vai ficar médio, mais ou menos, eles têm que ligar e não parar mais, beleza? Quando ele não parar mais, o que acontecer com a motocicleta vai ser mínimo e vai te ajudar muito, porque muitas vezes erro de suspensão e você sentir ela balangando, alguma coisa assim, é porque você tira e coloca o manoscelador, tira e coloca o monocilador, perfeito? E a partir do momento que você tem isso já pronto no seu cérebro e vira automático, assim como engatar a marcha de um carro e ficar olhando o celular assim, precisar salvar uma dianteira não vai ser difícil ou uma traseira, porque você já sabe que você tem que retomar aqui. Então isso aqui já é uma coisa que vai ser automático. O próximo passo é esse treino aqui. Trabalhar ele melhor, posicionar a mão para eu conseguir fazer os acessos. A dúvida que você quer tirar é simples. Com a mão do jeito que você faz, você consegue resolver uma embreagem rápido? Você consegue dar no freio e reacelerar? Putz, não consigo, então está errado. Posiciona melhor a mão, trabalha isso, certo? O pêndulo continua normal e o cotoco, ele tem que ficar cada vez mais próximo do joelho. Então se a rota do joelho está aqui, o cotovelo tem que estar tá aqui. Aqui, ideal aqui aqui no máximo um... aí uma régua de É, vai esse esse semiguidão aqui assim ó sem o peso aqui ó no máximo essa distância mais que isso já tá exagerado já tá indo com o braço muito para frente e já tá tentando fazer isso aqui ó e não é então é aqui ó isso aqui é posicionamento de vai bater moto com moto você abre aqui assim ó não é isso aqui ó você tem que estar tá mais aqui ó certo ângulo de semiguidão e vai te ajudar muito beleza filhos espero que tenha ajudado esse vídeo Tamo together total. E aguarda a próxima dica. Esse aqui você vale a pena compartilhar. Se inscreve no canal se, se inscreve no canal, você não é inscrito. Que aí o filho falou, o último falou. Filho, lembro os caras? Perceba, filho. Eu sou um cara mais antigo. Então eu esqueço. Entendeu? Tô tomando um remédio pra melhorar a memória. Como é que chama aquela flor lá? Aquela rosa. É isso aí. É. Rosa, pega... Que ali do caralho Escuta, filho together É isso Então deixa um like Se inscreve se não é inscrito Comenta alguma coisa aqui embaixo E assiste o vídeo anterior que você não assistiu E assiste o anterior ainda que você não assistiu E assiste a corrida também que você não assistiu Quatro mil viu na corrida Tenho certeza que você não assistiu Tem que assistir Certo? Porque essa corrida aconteceu No último corrida que eu postei Passou batido Ninguém falou nada Ninguém falou nada Nem nos comentários Fico chateado é assim Tchau Até o próximo Au!